concessão que foi a partir de 97 que foi um método muito bem sucedido confluindo também com investimentos que já haviam sido feitos a produção aumentou uma enormidade eu acho que duas ou três vezes é, no período 97 e 2002 e em 2012 perdão perdão é, no período 97 2002. E, é, a partir daí, desacelerou.